Na TV, Game of Thrones teve um final que você amou ou você odiou. A gente vai conversar um pouquinho como é que você fazer uma adaptação sem material base. Sou o Mickey, sou a Júlia e esse é o TV em, em cores. Já começando pedindo aquele like para se inscrever, não esqueça de apertar o sininho e compartilhar esse vídeo com as pessoas. Primeiro, a gente tem que deixar clara a nossa opinião sobre o final de Game of Thrones, né? Que não gostou, não gostou. A nossa opinião é risos. É risos e a gente tem muitas questões. A gente pode falar isso um dia, a gente pode fazer uma live conversando sobre isso. A gente pode fazer, assim, um livro. A gente pode fazer saber, bem cores sobre Game of Thrones. Mas a gente não gostou e a gente sabe que o início desse problema começou quando os livros acabaram, quando Sim. não tinha mais o que adaptar e os caras tiveram que fazer nas coxas ou, não sei, super pensar aquele final péssimo. Na verdade, eu acho que começou a decair na época que aconteceu aquele pequeno problema com a Sansa. Sim, eu digo mas... pequeno porque eu não quero falar sobre isso. E aí foi isso, né? Foi quando eles começaram a desviar, mas tinha muita história ainda tinha que era do Tinha muita história que ainda existia. Aquilo já, já começou a falar assim, peraí, como é que isso aí vai funcionar? E a gente já começou a ficar meio embolados, porque assim como qualquer ser humano, o que eles fizeram é inadmissível. Essa última temporada teve essa coisa de diminuir episódios, se alegando que eles queriam ter uma história muito centrada e muito focada, enquanto a gente tinha vários problemas de coisas não sendo desenvolvidas, quando podia se ter mais episódios. Então, teve muita coisa mal contada que deu uma, um desastre. E vamos combinar, foi mal escrito. Você pode ter amado, eu não estou julgando, eu só estou dizendo, foi mal escrito. A gente tem que reconhecer que entre a primeira temporada e a última, tem um decaimento no nível da, da, da escrita absurdo. Tem. A narrativa acabou. Sim, você não vê mais complexidade de personagens, você não vê muita coisa que não faz nem mais sentido no final. As decisões, os porquês, não, faz, não condizem com as decisões e a perspectiva que a gente tinha dos personagens anteriormente. E... Um monte de coisa aleatória. Por que a gente tem que ver 10 minutos da Daenerys e do John voando em dragões, sentando numa praia e se pegando? Essa foi uma das piores cenas, talvez a mais de dos Game of Thrones. Você vê que tem 0% de Martin ali. E o que, que a gente estava tentando debater aqui é, usando o Game of Thrones como exemplo, é que como é que ele fica complicado e bem arriscado você fazer adaptação quando você não tem livro. E a gente estava falando de um mundo aí que tá tendo um bando de história depois, uma história antes. A gente vai ter Jogos Vorazes, né? Com Sim, uma o uma prequel não Eu confio no trabalho dela. Porque assim, eu gosto muito da versão dela porque ele é muito americanizada. Você vê ali e é 100% americano. É a maneira como ela pensa, é a maneira como o estado dela funciona. Uhum. Então assim, eu consigo ver que não é a mesma coisa. Não, e faz sentido porque ela está falando de um país que é, tem uma leitura dos Estados Unidos no futuro. Então, o que, é que ela vai fazer além disso? Mas é porque isso o livro, como ela vai fazer, tem uma base, tem uma justificativa e é muito mais confiável. Sim. Esse negócio de estudo que a gente não sabe isso a gente fica com um pezinho atrás, porque quando o estudo quer fazer sem, fica difícil. É, e eu tenho que fazer essa comparação que é Big Little Life, né, que tem a segunda temporada aí, que de um livro que não existe, é baseado numa história, numa continuação, que a criadora tá fazendo pra HBO, mas ainda assim esse livro não existe, a gente não sabia que essa segunda temporada ia existir, e o que eu tenho pra falar é, infelizmente, eu comecei criticando, mas eu comecei a ver a segunda temporada e tá incrível. Quem não deu uma chance pra segunda temporada e só viu a primeira, Big Little Lies está incrível, deem olhada. às vezes uma material base, ele vem da pessoa. Se, assim, uma coisa que as pessoas não entenderam foi que o George Martin assim, largou a mão do Game of Thrones, porque ele tinha que escrever. O que eu acho que é <risos> mentira! Ele só viu que tava ruim. Ele só viu que tava ruim e ele não queria segurar esse, esse pepino. E honestamente, sem. A gente não queria segurar depois de. A gente assistiu ver. e falou: putz, caca! assim, horrível. E tem que deixar claro que não é necessariamente porque o criador original está envolvido que vai ser bom. Tem como dar ruim, mas até o momento tem vários exemplos de coisas que vieram e foram boas. A gente tá muito interessado, mas a gente também tá muito preocupado porque há prova de que quando não tem material base pode dar ruim na narrativa. E agora a gente quer saber de vocês quais esses daqui que a gente falou, jogos Horazes, Big Little Lies, Game of Thrones. O que você achou ruim? Achou bom? Comenta aqui. Não esquece de dar uma olhada nas redes sociais. Tá lindo, gente. Dá amor pra gente lá. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.